E aí galera, tudo bem? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma oportunidade muito bacana para você estar tá entrando no ICO de um projeto, onde é o melhor momento para você ter um potencial de valorização do seu investimento. Então hoje a gente vai falar sobre o projeto BuyPix, é um projeto que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, mas está chegando o momento principal aqui de investimento do projeto, que é o ICO, e eu vou mostrar tudo sobre isso para vocês no vídeo de hoje uma grande oportunidade aí de investimento e para iniciar nosso vídeo se você ainda não conhece o projeto BuyPix eu vou dar uma pincelada aqui para você entender o que que é o projeto BuyPix então vocês podem ver que já estamos aqui no metaverso de teste, né, do ByPix, nesse mundo ByPix, e cara, isso é só um trechinho do que é esse projeto. Aqui a gente tem a parte deles de planetas, tá, porque o projeto é tão grande que eles dividiram em planetas. Então vamos lá, por exemplo, o planeta vida, aqui é um planeta para você viver realmente, então eles vão ter uma comunidade, um metaverso. Planeta, diversão, aqui é para você se divertir, então vai ter uma parte do projeto deles para diversão. Criação, você também vai poder criar, né, criar coisas aqui no ByPix, criar planetas, parte de comunidade, por exemplo, né, para interagir, tipo uma rede social, parte de missões, vai ter missões aqui no projeto ByPix para você fazer, completar e ganhar dinheiro, jogo, né, parte de games, você pode jogar e se divertir e também ganhar dinheiro aqui no ByPix. Info, né, Planeta Info, você tem informações, um buscador aqui no projeto deles. Parte de finança, com stake, ICO, diversas maneiras para você ter rendimento aqui financeiro parte de farming, também uma maneira para você farmar gerar dinheiro, tá? Aqui também a gente tem a parte do showroom, né, de NFT então aqui é uma galeria de arte de NFT cara, sensacional, vocês sabem que eu gosto de NFT, então olha só que projeto lindo uma das partes que eu mais gosto do projeto é aqui a parte de lands, né? Então tem todo aqui, cara, olha isso aqui, é gigantesco olha só o tamanho desse mapa aqui são diversas lands divididas em categorias, tá? Aqui algumas lands ó, land silver, né, de prata aí aqui a gente tem, por exemplo, a land de diamante, temos umas maiores aqui olha só um governador certo mais pro centro aqui as Premium Lands certo e vai mudando aqui ó do Land, aqui bem perto do centro e a ilha principal e aqui vocês podem ver que já tem algumas aqui mostrando que o projeto realmente já é grande já tem grandes empresas aqui tem uma ilha já da Unite, beleza? Ou Unite, não sei como você chama. Uma ilha aqui já, né? Um terreno aqui do Binance Smart Chain, né? Da rede BNB, Binance Smart Chain. E aqui também da AWS, né? Famosa Amazon. Olha só que bacana. Então, mano, o projeto é grande quando a gente vê esse tipo é, de empresa, né? Nas lands aqui. Então imagina como vai ser esse metaverso. Imagina o potencial. E aqui também, nessa parte de lands, né? Agora você mais por dentro, na versão mais de primeira pessoa, você vê que você pode ter sua casa, sua piscina, enfim... Isso aqui é um trechinho só para você imaginar como vai rodar aqui a tecnologia deles, né? Nesse metaverso, nessa outra vida by Pix, ok? Muito bacana, né? Muito bem feito, rodando liso. E agora vamos para o foco do vídeo de hoje, o ICO, né? Agora que você viu como que é o projeto, essa pincelada aí, agora você pode estar, tá, se você desejar, entrando no ICO. No ICO, basicamente, você entra, você adquire os tokens do projeto por um valor bem baixo e pode depois, e ele depois é lançado num valor mais acima, ou seja, você já tem uma automática valorização se tudo ocorrer. É da maneira correta, né? Então basicamente aqui no ICO você adquire o token, por exemplo, a 18 centavos E depois o lançamento é 5 dólares Olha só o tanto que aumenta o valor ali do token Olha só o potencial de valorização, beleza? Então vocês podem ver inclusive que tem um bônus para você entrar de 3 horas Então corre agora se você quiser, que você já ganha esse bônus, tá? Aí basicamente aqui você se registra, faz o seu login aqui, tem algumas maneiras que você pode estar tá fazendo um login. E aí, basicamente, você cai nesse painel aqui. Aqui, basicamente, vocês podem ver que, inclusive, tem alguns bônus aqui, como, por exemplo, bônus de recompensa durante, durante aqui o ICO, os últimos dias. Então, 7 dias, 15%, 5 dias, 11%, 3 dias, 7%, e nos últimos dias, aqui, ó, 3% de bônus. É muito importante também você saber que tem a questão de investimento. Se você, por exemplo, investe 500 dólares, você ganha ali uma lente daquelas que a gente viu, uma lente de prata. mil dólares, você ganha uma lente dourada. 2.000 dólares, uma lente de diamante. E 4.500 dólares, uma prêmio um Lend. Ou seja, além de você estar investindo no ICO, no token do projeto que pode se valorizar, você tá ganha um terreno ali do metaverso na Lend, né? Pode ver que o ICO termina em dois dias, então, mano, fica atento aí pra você não perder. Se você gostou do projeto, eu acho que é um projeto muito promissor, com muito potencial, né? Vale a pena você ficar de olho. E, cara, aí é muito simples, tá? Aqui tem um painel, então, que a gente viu. E aqui, basicamente, você vai nesse terceiro botão, Buy ICO. Muito simples. Clica aqui em Buy ICO. E aqui, basicamente, você vai fazer login, né? Vai pedir. A minha já tá conectada. Você conecta. Conecta, por exemplo, sua Trust Wallet ou sua MetaMask. E aí, aqui, basicamente, você tem três opções, né? Estágio 1, um, vai ficar bloqueado por 30 dias seus tokens. Você pega aqui por 0,33, ou seja, menos tempo bloqueado, menos risco. E, porém, você paga um pouquinho mais acima, 33 centavos. Estágio 2, você deixa por 90 dias, ou seja, 3 meses, um período intermediário, mas você já vai pagar um pouco mais barato, 27 centavos. Agora, se você confia mais ainda no projeto, você tem a opção de 180 dias, então é mais tempo bloqueado, porém você tem mais segurança, porque você paga menos, apenas 18 centavos. Ok? Aí você seleciona a quantidade aqui em USD, né? em dólar, por exemplo, e compra o token EPIX, né? By EPIX de acordo com a quantidade de dólar que você determinar. A quantidade de você que decide, né? De acordo com o seu perfil de risco. Depois você ainda pode fazer um stake aqui desse ICO. Olha só que bacana, tá? Então você pode fazer um stake e é de acordo com o risco que você decidiu aqui no projeto. Então, se você deixou bloqueado por 30 dias, você tem uma recompensa de 15%, por exemplo, com um adicional de 30 dias. Se você deixou bloqueado 60 dias, você tem uma recompensa de 30% do valor, com um adicional de 30 dias também. E se você deixou bloqueado por 180 dias, você tem uma recompensa de 52,25% ali de rendimento, com um adicional ainda de mais 30 dias ali, ok? De estágio. E é basicamente isso, tá, galera? Aí é legal que você também pode ganhar recompensas, referência, aqui compartilhando seu link. Então, o meu link vai estar aí embaixo para vocês, o meu. Referral URL, aí eu tô compartilhando O meu aqui com vocês, compartilha o seu Também, tá bom? É muito importante você estar tá compartilhando Porque aumenta o projeto Tem mais chance do projeto crescer, então vamos Se compartilhar, e se você gostou do projeto Então entra pelo meu link, vai estar tá tudo aí embaixo Pra vocês, mas é basicamente esse foi o vídeo de hoje Galera, espero que você tenha gostado, pra finalizar Eu falo pra vocês que esse vídeo não é uma dica De investimento, né? É um conteúdo informativo Um conteúdo educativo, mas eu achei muito legal Esse projeto, espero que, e espero aí Que o projeto realmente cumpra tudo o que prometeu Porque é um projeto com bastante potencial né? mas eu não consigo prever o futuro, mas a gente espera boas coisas, né? De qualquer maneira, eu vou ficando por aqui, galera. Valeu e até a próxima!